Bom dia, aí, deixa, deixa eu pensar aqui no meu pique Caramba, velho, vou ter que pegar a Lilia mesmo Não sei o que pegar, velho. vai ter que ser Lilia, mano Deixa ah, eu perguntar, o que, que você acha sobre Geografia, Marquinhos? Ué, mano, é uma matéria que estuda o gel do mundo, né? O que, o quê? As grafias, né? Ah, mas Hã? Geografia matéria legalzinha não, não gostava na época da escola, não Tinha é, duas né? matérias que eu era muito ruim, assim, na época da escola Hã? Que era História e Literatura Mas acho que Geografia ah. dava pra falar que era a terceira, tá ligado? Entendi, é top eu, 3 Eu só hein? era exato, eu era de exatas, tá ligado? Esses negócios eu não sei, mano. Eu sou full exatas aí. Deixa eu perguntar, Marquinhos. Por que que os vulcões entram em erupção, Erupção. Ah, você mano. Você sabe responder essa? Pô, não sei, mano. Mas deve atingir... Eu tô aqui. Deve atingir um ápice lá. Bem, nos... bem, bem, bem sei bem. Não sei não, velho. Será que mais ganha, mano? Ah, é mas você, eu mano. Tem o speed, tá ligado? Pra chegar neles. Hã? Ah. dar o eu... Vai lá, vai lá. Eu vou dar uma brincada aqui. Peguei colheita. Mas você... Vai puxar minha wave toda? Você vai dar vai, né? vai TP vai ou não? não vou dar TP, daqui a pouquinho. Preciso de mais tempo. Beleza. Carota tá colheita. Você tem flash? Tem flash? Não, eu não tenho, não tenho. Eu não posso ir não, não posso ir não, não posso ir. Ficou de bom. Nossa, se você tivesse flash aí eu acompanhava, mano. Acho que eu vou ter que esquipar Aronguijo, né, mano? Eu vou esquipar, velho. Deixa eu meter o pé aqui. Pagode dos bons, esse aí? Vamos ajudar aqui? Aham. Uhum. Beleza. Tá comigo aqui? Você joga aí? Joga pra caralho. Opa, opa. Jogando meio estranho aqui, na real. Boa, boa, boa esse. Beleza. Esse aqui vai também, não? É mais você, mais você. Ó, o Din vai ter W daqui a pouco, hein, mano. Vou dar um chase aqui. Vai, vai, vai. Aqui, queima aqui! Caralho, Lux rejunou nós ali, velho. Morre, doido. Calma. Um hit, um hit, um hit. Boa, coisa linda. Barricada, barricada. Eu quero é matar esse cara, filho. Beleza. Só mais você. Beleza, só mais você. Show, hein, mano. Tô chegando. chegando. Tá A morte não sabe esse rapaz aí. Tem o tranclão, tranclão. Vai pra base aí, local. Ixi, o Zili caiu. Nossa. Pô, pior que ele vai ser importante esse jogo, hein, mano. Ele me habilita muito. Pô, vou, vou dar TP. Tô aqui, é doido de pausar Pô, oh, posso tepar aqui, hein, mano. O que você acha? Ah, mas acho que você não vai, acho que não vai fazer nada, velho. O Graves deve estar na topside. Ó. Oh. Tô indo, tô indo. Vem, vem, vem. Tepou? Tô indo, tô indo. Eu não posso morrer, velho. Eu vou flashar pra sair. Peraí, cadê vocês? Tá jogar. É, tô aqui atrás, mano, mas... Olha a vida dos caras aqui. Aí, Morri. Então. Boa. Lux tá sem flash. Vou cara, essa pra... Lux vai tomar no cu! Acertei Graçada. a tua vida, Quase. Beleza. Caralho, o Cetão tá play, hein, mano. Hum, esse hit da carta, que delícia. Ô, oh, vou lá atrás, hein. Tá vem? Tomar cuidado um pouco com a Lilia. Tô indo devagarzinho. Matou? Matou. Matei. Ah, torrii. Matei. Ah, sacanagem. Olha ah, lá, se o Zila tivesse, ele viu o tava, tá ligado? Ah, ele caiu velho? de novo, ele caiu de novo. Não, doidinho. Não. Oh, cabeça de abóbora. Ainda deu o shutdown, mano. Ai, morri esse. Assim, dointe, dointe, dointe. Eu, eu, eu, eu, eu, eu. durmo ele, pelo menos. Tem dano? A gente perde aqui. A gente perde aqui. Eu dou um chesque ali, só pra... A gente perde isso pra... aqui, a gente perde aqui. Mano, o set não tá ligando aí. muito não. Pera. Ó, pegou. Ô oh, garoto, cara bom né, da porra. Deixar aqui o puxinho. Ah, você busca, sem flecha? Se eu pular essa parede, busca. <risos> Ale, caramba, um isso top, foi top. Tô doidinho pra fazer uma play aqui, mano. Tô coçando. Canhão não faz? Vou fazer, vou fazer. Mas eu preciso... Tive que comprar o oh. negocinho. O Cauê tá na praia agora, por isso que ele não... Não colocou o bagulho. Ô, tô indo nesse mid, hein, Marquinhos? Fez um mini chesk aqui. Tô de olho, ó, ó. Lá atrás, lá embaixo, lá embaixo. Ai, eu tô tomando esse negócio aqui. Tá meio duro pra mim. Mano, ai, o Zilli já gastou o ult. Ué, mano, a gente só vai matar os caras, é isso? É isso mesmo. Tanca, taca pra mim, teca pra mim, taca pra mim, taca pra mim. Ai, velho, o Zillian, meu não Deus! Não teve um, mano, um Benedito, um, cara um abençoado. consegue tankar pra mim pro Jim? não é possível, Caralho. o cara tá full aí, fi. Caralho, Achei de graça esse menino aí, eu. Posso jogar, tem o eu, eu tô jogando, eu tô jogando, ó. Torrezinha. Preciso destacar esse negócio, meu. Cuidado com esse cara. A Peguei ali em cima. Ai, dormi, dormi, tô dormindo. Né? Tá, tá só, tá, tá, tá. Será? Tá aqui uma bolunga. Dá visão pro cara. Quer entrar? Ué? Ué? Aí ah, ele morreu. Vou lá no bot, vazio, fi. Vou pra casa <risos> também. O Dinho abriu a ult e morreu para Lux. Caralho, ué, só, o cara só foi pra assim, casa. Né? Nossa, ele vai gente, Eu tô só entrando aqui. Acho que... Acho que eu quero lutar, velho. Mais eu só não. vi a cabecinha, véi Tá esquisito isso aqui, não tá não? Acho que dá pra lutar, véi Eu não consigo me mexer Tá esquisito, tá esquisito Pô, eu, eu joguei mal, véi Tô aqui, véi Doidinho pra fazer já Ó, foda que é Din, né, mano? Din não faz tão... Ah, é, mas vamos batendo aqui, velho Nós tem Neandry até no Zira Quer virar? É, é Pô, bom, mas tentar. vamos fazendo, vamos fazendo Tá, vamos sentir, né? Eles não apareceu ainda Acho que dá tempo, hein, mano, de terminar? O Graves tá só ali. Só faz, só faz, só faz. Tô Termina? tirando o Graves. Tô tirando o Graves, tô tirando o Graves. Peguei? Só sai agora ou luta? Acho que sai, né? Ou você tá play? Ah, vamos como... devagar, né? Nasceu um negocinho ali. Eu tô de carta azul aqui mesmo. Beleza. Ó, mais um daninho ali. Pode ir, hein? Essa tranquilidade na cor... bateria, ali você. Aham, uh -huh. tô aqui. Preciso de mais speed. Ó, dormiu? Dormiu, legal. No Beleza. Ponto. Ó, matei o Hakan ali de tabela. Ah. Será? Quase. Não busco não, não busco não. Eu posso tentar outra bolinha, mano. Mas essa aqui é a bolinha ousada. Bo Manda energia aí, EZ. Acho que foi, hein? Vai, vai, vai. Ó, vai. Ó, ó, ó, ó. Ah. Ixi. Não pegou. Mano, tô sem ult, tá? Mas tô, tô descendo aí. Matamos ali. Eu acho que eu não paro, não. Tá, puxando no mid. Precisa é de mim aí? Precisa Tá, tô descendo, tá. Eu quero morrer, eu quero morrer pra me reviver Ai, não deu Nice, mano Então o Graves ali atrás agora, bagunçando meu maninho le... Mano, jogar de Lilia com Zilha é muito bom, ficou muito rápido véio. Acabou o jogo, não dá nem tempo de eu dar B, galera, de comprar item Ai, morri Agora dá tempo de ir Ó, pra... <risos> oh, vou botar pra dormir o ADC deles aqui não sei se vale a pena, mas tá dormindo aí. Vocês estão bem aí, mano? Pra caralho. Ai, velho, eu ia flechar, mano, consegui. Caralho, ô, Xinzão! Xinzão? Ué, vocês aí, mano? Se matar esse, a Lux tá nossa, mano, o resto é Beleza. fácil. Caralho, esse Graves está. Que isso, velho? vai matar todo mundo? Caralho, velho. Sabe que o cara que estava forte assim, não? Uana. Ah, Speak of Felipe. Só me, dá speed, né? só me dá speed, só me speed, só me speed. Ó, se pegar na fera, vocês dois pegam pra Beleza, vai no talento. Tá é, tá lento. só no speed, ó. Cuidado ah, com ó, o Nossa, no não olharam pro cara fazer isso não, mano. Ah, velho, Pra que, que ele fez isso, véi? Ó, dormi dois, dormi dois, Ezinha, dormi dois. Aonde, aonde? Lá não, atrás, onde? mano. Bem atrás mesmo. Vou ter que puxar aqui e buffar wave, mano. O, af... o cara trollou, velho. Tem tenho, os tenho zones ainda? Tá foi aqui, uma pro... bolinha Exato. legal ali, velho. Eu tô focando no Nexus, que eu tô tryhard. Nice, velho. Matou? Beleza, Caralho. beleza. <risos> Jogão, hein, mano. Caralho, o jogo foi muito Pode. difícil, velho. É porque o Zida ficou caindo também, se ele não cair, nós, nós gravamos rapidão, mano. Vai.